Salve, salve nação. Hoje vai falar sobre o pré-jogo de São Paulo e Flamengo. É isso mesmo, o jogo acontecerá na quarta-feira, é isso. Olha, galera, meu celular tava tava desligado, né? Tava sumindo, mas, né, carregador esculhamba também, né? E aí eu tô gravando aqui o um vídeo para vocês e trazendo o conteúdo, tá bom? Desse jogo de Flamengo e São Paulo. Mas antes, quero que vocês se inscrevam no canal, Deixa o like, ativa a notificação para você não perder nada, tá bom? E compartilha para a galera, é muito importante, tá bom? Compartilha para a galera. Então é isso. Fala agora do Flamengo. O Flamengo enfrentará o São Paulo na noite desta quarta-feira a partir das 8 e 30 da noite. O jogo né, vai ser no Morumbi. E aí o São Paulo é forte. Casa, né? Tem todo o respeito pelo São Paulo. O Flamengo é forte, né? Já ganhou lá, 2 a 0 né? Gol de Lázaro e Gabigol, né? Mas é, antes. São Paulo é freguês do Flamengo? São Paulo é freguês? É, né? É freguês, né? Porque você pega aqui de 2021 a 2022, né? Se você pegar aqui os números... Foram, 2020, 2021 foi 5 a 1 né? Aí, Aí mais 4, foi 4 a 0 no 1. 21. Aí no outro ano, 3 a 1 na época de Paulo Sousa, né? né? Aí agora, 2 a 0 né? 14 a 2 O São Paulo fez só dois gols, né? Maracanã e E no Maracanã, né, de 2000, ano passado que ele, fez, que ele fez um gol Naquela goleada de 5x1 E um gol na, Agora esse ano né, na, Naquela vitória de 3x1 em cima do São Paulo né. Mas o Flamengo é favorito É favorito Porque o Flamengo é muito forte né, né, O Flamengo ele é um time que está vivendo uma ótima fase A vitória não veio né, Contra o Palmeiras mas o time tá vivo ainda, não tem nada decidido, é milagre. Sabe que futebol tem fé? E futebol existe a fé, né? Existe a fé e existe o milagre também, né? Mas não tá nada decidido ainda, né? Então você vê: o então, Flamengo é, tem um São Paulo aí, né? Mas vou falar um negócio aqui, né? Dorival, ele tá muito bem no time, né? Ele tem aí o São Paulo, amanhã, aí depois vai ter o Botafogo, dia 27, sábado, e aí depois, primeiro jogo da Ida, primeiro jogo da, da Libertadores, né, na semifinal, jogo da Ida, contra o Vélez, né, na Argentina. Então, aí depois, Ceará, domingo, dia 4, Vélez, dia 7, quarta-feira, né, 7 de setembro, dia da Independência. Mas o Flamengo tem muito jogo pela frente, tem muito mesmo, muito jogo, e o Flamengo, se Deus quiser, vai vir título para o Flamengo, né, nesse ano. Se não vir coisa ficar complicado, né? Porque ano passado não veio, né? Não veio Copa do Brasil. O time era favorito para ganhar a Copa do Brasil, né? A Libertadores, né? Mas não ganhou. Mais importante é agora que o Flamengo tá bem Né? E Dorival tem muito trabalho Pela frente, tem muito desafio novo Nesses jogos aí E sabe que Não é né, fácil, né? Jogar contra, contra adversários Grandes e pequenos Porque os adversários pequenos dá muito trabalho para time grande, né? Sabe como é, né? Então é isso Olha, vou falar um negócio aqui É... Em 2020, o Flamengo perdeu por 4x1, né? 4x1 no Maracanã, né? E pelas quartas de final da Copa do Brasil, o time, né? time perdeu de 2x1, né? E aí depois, no jogo da ida, né? Foi 2x1 Maracanã, aquela falha do Hugo, né? E no jogo da volta... 2 a 0 2 a 0 Para o São Paulo Né É E aí Depois Na última rodada do Campeonato Brasileiro O Flamengo perdeu por 2 a 1 Naquela né? falha do Hugo, né Que entregando para o Luciano Feito o gol Né Mas é complicado, né O Flamengo ganhou aquele título Mas É O Flamengo não ganhava do São Paulo Há muitos anos Né no Maracanã, em casa, né? Vamos dizer em casa. Em casa, não ganhava desde 2017. E. É, fora, não ganhava há já muitos anos, desde 2001. Né? Então é isso, né? O Flamengo vai tentar de tudo para levar mais uma vitória. E, caso, se o Flamengo ganhar dois gols, já está com um passo para final. Então é isso. Não não tem só esse jogo, né? Amanhã tem Fluminense-Corinthians no Maracanã. Então é isso. Então é. Quer que você se inscreva no canal, deixe o like, ativa, ativa a notificação para você não perder nada. Compartilhe para galera, tá bom? Ajude nosso canal, tá bom? Faça o nosso canal crescer. Para o YouTube dar relevância para a gente, tá bom? Então é isso. Valeu, fui.